Olá pessoal, trazendo mais um vídeo aqui, é um kit de faca, eu vou aqui abrir e mostrar para vocês como que são essas facas, vou aqui abrir a embalagem, chegou aí bem rápido Aqui. E chegou bem rápido. Tá entregaram bem rápido. Balagem bem grande. Aqui. aqui está o kit. Virar para cá. São nove facas no kit. Vê se dá pra ver, tem um plástico, eu vou tirar aqui pra você ver melhor Então está aqui o kit Nove facas, vou Abrir essas facas ver se eu acho aqui o encaixe pra abrir Um pouco difícil de abrir aqui. Já tá caindo uma faca aqui já. E vou deixar assim mesmo por enquanto deixa aqui meio bagunçado Então tem essa faca aqui Essa faca aí é de cortar pão Tem o logo aqui da Tramontina se vai pegar Não Tá pegando desse lado Agora sim, Tramontina ó. Produzido no Brasil Essa aqui é de cortar pão Tem aqui o cutelo cortar osso se vai focar e também vou abrir aqui mais uma faca isso aqui não sei para que que é essa deixa eu ver aqui aqui no no kit tem o um nome de cada coisa que a primeira é de cortar pão segunda aqui é o cutelo de cortar carne ah, tá aqui. a terceira aqui é de cortar legumes que é isso aqui ó cortar legumes Aí tem essa aqui de desossar faca de desossar vou pegar mais um aqui que é de cortar tomate. Essa outra faca aqui tá falando que é para cortar tomate, uma faquinha de serra. Mais uma. Agora essa aqui fala que é de churrasco e frutas, parece até uma faca de talher, é um pouco maior. A outra fala que é de legumes. faquinha aqui, ó tá falando que é de legume, faquinha pequena mais uma faca mais uma faca aqui, ó essa aqui é de descascar batatas formato assim, ó. faca de descascar batata e mais uma faca a última tem mais essa aqui, que é a faca do chef Faca bonito.